Espera aí, espera aí, espera aí, com o Davi, uma nova feature do Corsa, olha. O Corsa toca a gaita de volta. Que é G Rosa, olha, é primeira mão. Se assim és ah, é o maior. Ah, <risos> és o maior! És <risos> é o maior! É um gato com muito tempo livre, não é. Tá é? O Corsa toca a gaita. O Corsa toca a gaita, muito amor. É, olha, não estou tudo fedido a pingar a gasolina para o olha aí. Como é que é meus putos do aço? Bem, vamos lá para mais um vídeo sobre o Corsa GS e o nosso achado carregado da pó. Pois bem, o Rosa já estive de volta do carro, eu já estive lá a dar umas ajudas visuais, né, que eu só ajudo visualmente, e o carro não pega mesmo. Uma das coisas detectadas já, que está mesmo, mesmo, mesmo variada é a bomba de gasolina. Está mesmo morta, não vai lá com carga direta, nada. Já desmontámos, nada. Está mesmo morta, morrida, matada. Como tal, temos aqui já uma bomba de gasolina que acabou de chegar, agora mesmo, da Autoparte parte logística. Mandámos vir uma completa com o corpo, com a bomba, aqui com o pré-filtrozinho, tudo completo, da Valeo. E também mandámos vir uma bateria. Bateria é essa que também metemos a que está lá à carga não recebe carga e ainda por cima acho que está tipo meio em curto-circuito que assim que a gente liga o carregador aquilo faz alguma patanisca que a bateria nem recebe carga está mesmo morta como tal também temos aqui uma bateriazinha da Auto Parts Logístico e vamos montar as duas coisas, bateria, bomba de gasolina se vocês querem saber os preços eu posso já mostrar bomba de gasolina referência 347215 euros e 96, Bateria, referência E55559-2, 42,32€, temos aqui um total de 176,55€ na bomba de gasolina e na bateria. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos ali à hr chegar assim de fininho, o homem até se passa, quando eu chego já a querer fazer coisas, mas vamos ver se ele consegue só montar a bomba, porque não é garantido que a gente ponha a bomba e a bateria e o carro pegue, não é? Podem ter mais problemas. Vamos resolver estes? Vamos ver se pega, vamos? Vamos lá todos? Bora lá ver se, se pega. Se não pegar vamos continuar o diagnóstico e procurar mais peças. Bem, bora lá, GR! E bem, é continuando o vídeo, olha quem está aqui! <risos> olha David! Hein? Já me enganaram, já é, me enganaram! Já, cheguei aqui, o homem estava aqui a fazer- coisas de eletricidade, bumba gasolina, o quê? Eletricidade! Tem eletricidade? Tem? Tem, tem fio, cá, Tem fios? fios, está cá o homem. e o Rosa já está ali a fazer o unboxing, é tipo, és uma agonia agora. Estás a fazer o é. um, um, um unboxing. O unboxing ser. da bomba. É? Isso vai vais a bocado Ou não? Ou não? Já temos aqui o unboxing feito pelo. É certo? Não me enganei, na referência. Aqui eu, <risos> é, é é eu e as referências normalmente é ao lado. David, isso sai bem? Estás <risos> a brincar este um corso? Ah, Hã? Isto, isto, é carro feito, isto é carro feito na este Alemanha. Isto está a tirar essa. água do poço. <risos> Pé de cabra? Tenho aí um alicado de quarto de Bem, vamos fazer aqui o ensaio, ver se bomba que eu mandei vir... Olha o Daniel, o oh David. O okay. quê? Olha aqui. Estava a falar comigo. Não. O quê? Não traz os fios que estão fodidos, está a ver? não faz mal, pronto. Vamos inventar fios novos? Bem, como eu estava a dizer, interrompeu-me, isto agora já a confiança é tanta, já se interrompe um youtuber, como, um, como eu interrompo um, um eles já se sentem direito, no direito de interromper o um youtuber. Bem, como eu estava a dizer, bem aqui vamos fazer o teste da bomba da Valeu, mandamos ir da Autoparts e agora por falar em Autoparts vou-vos deixar uma curiosidade e vocês podem confirmar no site, esta referência, com, este, com este, esta bomba, este corpo, tudo igual. No site da concorrência, para não estar a dizer o nome, se depois podem me martelar, naquele site que vocês às vezes dizem, é pá, fui a outro site e é mais barato. Então façam assim, vejam a referência desta bomba e depois vão ver esse site, que é só o dobro, uma friends, é só o dobro, mas na conta é a ninguém. Ouviste, oh, David, na conta a ninguém. Eu não digo nada. Pois, às vezes é melhor ver bem os preços. Vai, agora, David, não te vou atrapalhar mais. Estás com fé? Sempre. Isto é, isto, é, isto é um espetáculo. Isto é, não, estás, habituado, estás habituado aos carros que não têm material de jeito. Agora metes-te aqui no automóvel a sério. Ai meu, não há nada! Vão aqui todos em cima de mim, é dos Fiat, é dos da Volkswagen, não faz Não, nada. Nada. Isto, é bom, isto é bom, isto é bom. Bom sou eu, isto é um espetáculo. Eu não, tinha, não, não, tinha, sei lá, eu não Bem, não reclamem, a gente está a filmar como pode. Não reclamem. A gente estamos a filmar, como parecemos com aqueles gajos tipo de, de, f, de... mata. Hey guys! I'm here! Look é. this elephant! Olha o francês a falar inglês! Oh caralho. Temos que tirar para saber aqui. Lato, <risos> se puderes, agradeço. Mas é igualzinho, acho que não me enganeis, é? De aspecto, fixação e tudo, parece que é exatamente isto. Está certo, está certo. Olha, tu não lixes essa boia, para isso tem que ficar a marcar bem, isso não parece o, o Fiat. A gente, a gente sabe, sabe, como é que, sabe como é que a gente faz para venderes o carro, metemos aqui um parafuso. Está sempre cheio? Meio, Aqui <risos> <E> também não, <risos> a bolina está cara, mas <risos> meio, em aqui um parafusinho, só leio meio para cima. Espera <risos> aí, espera aí com o David uma nova feature do Corsa, olha. O Corsa toca a gaita de folles. rosa, a olha, olha primeira lá. mão. <risos> Ah, assim, és o maior! Ah, és é o, é o maior! É um carro com muito tempo livre! É. O carro só toca a gaita! Tá? O carro só toca a gaita, tá? é. tá? muito olha, bom! Olha, aí. olha, olha, olha! Não digas as maneiras que o YouTube corta, meu! O YouTube não está todo fedido. Está, está variado! Está, está, está! Está estagado! Ah. Toma! Ah. One out! Vamos aqui. Aí, olha! Não descobri-se gotas, é? Aí, para isso que ela está. Para isso que ela está, meu. Não descobri gota, maluco. Estás melhor ou aquilo? Essa gota deve ser do século passado. Eu nunca vi gasolina cor cor rosa roda? Pelo nem. Cheira aos um napo, meu. Cheira à casaleira. Cheira mesmo a casal. Olha que eu tenho lá uma, uma Maxi. Olha, tinha quatro. Tipo, do poço. Não sei o que é que caiu, mas caiu lá para baixo. Coupou o porão. É Vais ter, vai ter que ir lá com a mãozinha. Tem filtro cara. Este <risos> tubo está a ferir. Olha, se fosse que é que a terra era pior. pior. É Porquê tipo aquilo lá em baixo? Só vale aqui lá o lá a do porão. Chegou, chegou mais um. Estão a dar uma conchinha aqui todos. <risos> chegou mais um. O carro é de 5 lugares não? <risos> Já víamos cá os 5. Agora quero ver se esse pedinho entra aqui. Não, tem que se pôr novo. Ah, que é este? Não, isto não presta. É até porque aqui é bastante. Olha lá. É muito mais de Não, mete-se outra vez. Aquece com o isqueiro. E estes terminais? Aquece com o isqueiro. Está lá, estou ficha. Era só para não substituir. Mas tens de tirar a tampa logo, não é? Já. Eu o a eu bom. Ele está rasgado. Ah. Mas eu não sei onde é que ele vai dar, para ser sincero. -se minute, deixa só Então, mas este está rasgado aí no cozimento, aí à ponta. Dá, dá para esticar o mais para cima. Mais para baixo. De -se. Está bom, para aproveita se aproveita-se e isola-se estes cabrões. Tivemos de trocar aqui isto, tiveram, tivemos, não, tiveram <risos> que trocar aqui este tubinho, que isto não... O tubo que vem é para a é, é muito estreito. É muito, é, é muito estreito, tem que Então já que isto é para o é lá o barrot. É... Barro, é... barro, é... barro, barro. Estavas-me aqui a mostrar, isto é o pré-filtro que o estava. Lá. estava, assim. Isto é o novo. Acho que os gajos andaram com gasolina da balaluia. <risos> <risos> da balaluia. <risos> Temos tubinho ali, azul, meu, tubinho azul. Aí, boia. Esse foi... Tranca no máximo, eu de atacar. Deve ser para si. <risos> Olha aí, já está no, no sítio, quase, não, quase, não, quase. Não. Não, não, é a é boia no fim, pois, não esqueças da boia. Não. Aqui é o David, cientista, achas que ele estava a um momento? Epa, ele está ali cheio de... Ele está ali cheio de agora se ele está a fazer por ele mal... Só se seguir no fio. Viste dois gajos a olhar e vou fazer é... essa câmara. Estamos ali? É essa câmara. Mas esta gravação, que ainda não curti com o buraco nem para o caralho. É pá, está, assim. está a gravar, meu. Está a gravar. <risos> Se não andas com o buraco, isso é, um com problema, buraco. isso é o problema. Mas elas vêm e já não querem nada comigo. É, é um isto. problema teu, companheiro. Se dá certas que o buraco é a cidade, é um problema teu. É. O buraco é grande. E ainda por cima é grande, lá de esquerda. É grande, mas não é grande merda. <risos> Só para vocês verem como é que um gajo sofre aqui com uma, sentadinho na mala de um Corsa. Isto é o YouTube. Quando se vê os vídeos é tudo mais rápido, não é? A filmar é que é mais difícil. Bora <risos> sempre mais, um mais um bocadinho. Olha, o arisco, que anda a poesia. David, já está no sítio? Já está no sítio. Já está boia no, também? Boia no sítio. Cacete! Dar a chave ou não? Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda Ainda falta ligar a ficha, falta ligar os tubos cá fora. Já faltou mais. Já, já faltou mais, mais, já faltou mais. Está montado, David? Falta ali uma braçadeira só, mas já está montado para, para testar, testar já, dá. já está, já Vamos lá ver. Ali à frente. Temos já bateria? Há ah, bateria, há bem bomba Há bem dar a chave, a ver se pega Boa sorte. Ele está lá dentro de esvita isso, faz ah, patanisca Nós explode. Temos luzes? Temos Ele só puxa a gasolina Para dar o um arranque? Não sei, mas não tenho a certeza E não é a que, que pegou? <risos> e tá, Mas pegou, mas pegou! Mas à pegou, primeira! À primeira. Já estava tá à espera. Olha lá! Mas pegou! Hã? É? Está a trabalhar bem? Pode, não está? Está. Nossa, o menino teu favorito. Agora canta bem. Hã? Canta bem, garoto. Está, está a trabalhar muito bem. Dico-te já. Não tem a gota, tem a reserva acesa. Está fixe, meu! Olha aqui o gajo! Temos o coração a trabalhar. Estavas a fazer o quê? Faz um bocadinho de fumo? Faz um bocadinho de fumo. Faz um bocadinho de fumo? Então, pá, então, Isto agora vamos ver. Temos que ir à caça agora do fumo. Portanto, de lóbulos, segmentos... Tem que Alguma coisa aí Alguma coisa aí. é. É com ovo da Kinder. Tem sempre surpresa. Tem, às tem vezes sur... é boa, às vezes não é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas pronto, pode ter uma de hoje que era oh. pôr o carro a trabalhar. Está a trabalhar. Agora vamos à caça dos restantes problemas. Mas a trabalhar está. A trabalhar está. Bem pessoal, na descrição vou deixar aqui o link do, do Homem da Bomba. Homem da Bomba, está com o líquido o Homem da tá, HR Garage, já, já faz parte da casa, já interrompe o youtuber e tudo, é a grande. Fiquem bem, subscrevam, partilhem, acompanhem aqui o Corsa que vai estar a todo o vapor e pelos vistos faz vapor, pelo menos te escape, pelo menos te escape, está a queimar bem. Tá bem. Vamos ver o que é, vai subscrevam, partilhem e um grande gás.